O problema com Max Verstappen no GP de São Paulo do último fim de semana é o começo do fim da trajetória de Sérgio Pérez na Red Bull. Bom dia, amigos do GRANDE PRÊMIO, espero que tudo bem com todos vocês. Espero que todos acomodados para assistir esse vídeo, depois de um eletrizante GP de São Paulo, a corrida brasileira da temporada da Fórmula 1, vigésima corrida, vigésima primeira corrida desse campeonato, que se encerra já na próxima semana em Abu Dhabi, viagem longa, perna comprida, e ano que vem tem mais corrida ainda, vamos ver quem é que aguenta, porque eu acho que não é quem aguente. Teve muita coisa acontecendo nessa Corrida do Brasil, por isso eletrizante, vitória do George Russell, teve uma pole muito bonita, inclusive, do, do Kevin Magnussen, que depois acabou sendo é, é, abalroado pelo, pelo Daniel Ricardo no comecinho da corrida, logo na, nas primeiras, nos primeiros metros da prova. Teve também um toque entre Hamilton e Verstappen, fazendo uma reedição de 2021, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o desagravo na Red Bull. Porque, até hoje, tudo que se falava publicamente era de um clima extremamente amistoso entre Sérgio Pérez e Max Verstappen. Só que aí veio o GP de São Paulo e as voltas finais. O Pérez ficou, o Verstappen teve o toque com o Hamilton logo no começo da, da corrida, na largada. Aí ele teve danos no carro, teve que parar nos boxes, fez um pit stop a mais, enfim. Caiu bastante e estava ali tentando se recuperar para marcar alguns pontos no fim das contas. E o Pérez, que, que vinha nas primeiras posições desde o começo, estava com pneus médios quando teve um, um safety car causado pelo Lando Norris. O pessoal trocou pneu, ele ficou com pneus... Mais lentos na pista acabou, começou a ser enfileirado, então, ultrapassado pelo Hamilton, pelo Sainz, pelo Leclerc, pelo Alonso, e aí os dois pilotos da Red Bull se encontraram: o Verstappen em sétimo, o Pérez em sexto. A Red Bull, imaginando que, com o Verstappen, talvez pudesse caçar o Alonso e ganhar uma posição a mais, pediu, ordenou na verdade a inversão de, de, de posições. O que foi feito? E aí, na última volta, aquele aviso né, já tradicional, quando algo assim acontece para o Verstappen, que era se ele não conseguisse ultrapassar o Alonso, já estava na cara que não ia conseguir, que ele devolvesse a posição para o Pérez. Isso é um acordo é, de cavalheiros, é algo, é algo muito normal na Fórmula 1. Ele não conseguiu passar, evidentemente, e respondeu com uma malcriação é, daquelas. Falou que não ia fazer e que não pedissem, não voltassem a pedir algo do mesmo gênero em outra oportunidade, que ele já tinha explicado os motivos. Não cedeu a posição para o Pérez, o Pérez saiu bravo também, é, depois o Versailles até falou que vai ajudar o Pérez se precisar na última corrida do campeonato, o Pérez vai chegar em Abu Dhabi empatado na classificação com o Leclerc, podendo ser vice-campeão. Claro que se ele recupera essa posição ele chegaria na frente do Leclerc, né, mas chega empatado. E aí, depois de, de, de terminar a corrida, o Pérez também falou que agora a gente sabe quem ele é, se referindo ao Verstappen. Claro que a gente começa a, a, a rememorar e puxa a situação de Mônaco. No final da classificação em Mônaco, quando o Verstappen tinha condições de fazer apoio, o Pérez, que estava na frente, sofreu um acidente, um acidente suspeito. Pelo menos o Verstappen acha que é um acidente suspeito. E muito se falou, nenhum dos dois confirmou que, que seja esse o caso, mas muito se falou sobre uma, uma certeza do Verstappen de que o Pérez tinha atrapalhado a sua, a sua chance de pole de propósito, porque naquele momento os dois estavam próximos ainda no campeonato, o Pérez ainda sonhava com o título, e São Paulo foi a chance perfeita para uma represália. Fato é que o Belli saiu do carro, voltou a falar sobre o Verstappen, falou que o Verstappen só, é, o Verstappen ganhou dois títulos mundiais também por causa dele, é, e, e eu acho que isso não vai descer, não desce legal com o Verstappen, e você pode fazer a crítica que você quiser o Max Verstappen, ele é um grande piloto, é um grande talento e uma personalidade bastante complicada, e uma personalidade complicada que tem um contrato longo e que, claro, é um menino dos olhos de ouro da Red Bull, a Red Bull vai transformar a equipe sempre, se ela tiver de escolher, vai escolher sempre um sempre prol do Max Verstappen. Quando um desagravo público quando esse acontece, raramente, raramente, numa relação entre pilotos, companheiros de equipe com alguma trajetória na categoria, as coisas se recuperam e, e até hoje isso não aconteceu com o Verstappen também não aconteceu com o Pérez. Né? O Pérez teve problemas com o Con, depois é, um teve que sair para a coisa se acalmar, mesma coisa com o Verstappen e, e Carlos Sainz. É, não chegou a ter um problema público entre Verstappen e Ricardo, mas a gente sabe que no fim, pelo menos, a relação ali já não era muito boa. Então, eu não acredito que a relação entre os dois vá se recuperar totalmente, ou que ela vá publicamente se, se recuperar totalmente, porque talvez os dois já não se dessem bem desde Mona, desde algum outro momento. Então, é, creio que daqui em diante, será uma relação cada vez mais desconfortável para a Red Bull. E no fim das contas, ela vai escolher o piloto que é mais talentoso, o piloto que é bicampeão mundial e vai ser mais nos próximos anos, o piloto que foi, que é um piloto Red Bull, porque não é o Pérez exatamente um piloto Red Bull, chegou já veterano, e tem gente jovem do programa da Red Bull para aparecer na, na Fórmula 1 nos próximos anos, menos o Fittipaldi acabou de assinar, tem Isaac Aja, que vai subir da Fórmula 3 para Fórmula 2, sempre aparece gente. Então, creio que nos próximos dois anos a gente vai ver um efeito cascata da briga, que pelo menos publicamente começou em Interlagos no último domingo aqui no Brasil. Quero saber o que vocês acham. É o fim para o Pérez? É o fim? Não tem mais jeito e boa sorte para Sérgio Pérez? Max Verstappen vai aturar o mexicano por muito tempo? O que, que vai acontecer em Abu Dhabi? É bom você deixar nos comentários aqui também. E curta o vídeo, e curta o canal, e compartilhe o vídeo. E um grande beijo, e até a próxima.